É, nós focamos os trabalhos do ano passado e esse ano né, voltado à ampliação do diagnóstico. Tá? Tivemos uma equipe multidisciplinar de apoiadores, de articuladores, onde focamos nisso e também no papel dos SAIS como ordenador né, do cuidado no seu território. Então assim, como perspectiva para 2016, para esse ano, é que a gente possa estar retornando a esses municípios, né, onde atingimos 100% dessas capacitações no estado do Rio Grande do Norte para que a gente possa estar avaliando a eficácia e eficiência desse diagnóstico hoje na atenção básica no, no estado do Rio Grande do Norte. Hoje enfrentamos sérios problemas né, na, na coordenação, mas estamos sim confiantes, estaremos lá trabalhando, tentando... É, ter realmente essa resposta do que foi feito, porque o trabalho foi intenso, foi um trabalho é, feito com muito amor, com muita responsabilidade, a equipe é muito comprometida, mas esperamos que possamos é, superar todas as dificuldades presentes para poder alcançar esse resultado que foi tão sonhado.